Olá, passando aqui antes para lembrar vocês que eu tô fazendo live na Twitch. Os links vai estar tá na descrição do meu Instagram também e tem no Discord. Vamos colar lá e lotar aquela porra. Aproveite o vídeo. É aí mesmo. Você é aí que você quer e é que a gente vai. Não vai alcançar não, tá mano. Vai alcançar, não mano. Vai alcançar não. Vai no mercado, vai mercado. É só três, só mano, só três. Aí vem falando mercado, ó. desviaram. Viu a gente? falou, puta, melhor não. Puta, então, não achei nada, já já comecei como já. Avoke. Aqui, aqui, aqui, aqui. Quer dizer, Tá aqui na esquerda. Já era. Peguei tá aqui, aqui, ó. Não! Peguei. Caralho, Eu... Eu... Eu... caralho. Aí sumiu tudo. Ó o bichão lá. Tem mais um, mano. Que triste, mano. Caiu pra cá. Ó o bichão aqui, mano. sem sabia que tinha isso aqui. Não, mano. <risos> tá na costa de vocês, mano. Ah. Queiro, queiro, queiro, queiro, queiro. Peguei? Cadê o outro? Tá no seu corpo? Ai, caralho. Ah, não, não, cadê você? Cadê seu médico? Vem, vem, vem. Tá sem vida. Cadê tu? Ah, você estava luteando, <risos> Sério. Mano. Ah, mano, vai se foder, mano. Ai que. Fudeu, fudeu, fudeu, socorro, socorro, socorro, socorro! Só corre, só corre, só corre! Ai meu Deus! Corre, corre, corre, para aqui não, para aqui não! Sai daí, Zé! Tem que fechar aí agora, tem que segurar! Segura aí que eu tô relando o Rezê! Ah, escudo roxo, não, escudo leu pra não segurar! Não, deixa eu sozinho aqui não! Tá na vida, tá na vida! Tá morto, matei um! Onde já era! Tá aqui, tá aqui, tá ressando, tá com a granada. Se tiver granada, tá a granada. Leva, leva, leva, leva, não Porra, toma no cu, rapaz. O que tem de roxo aqui? Ah, capa. Tem bala de energia aí não? Você é louco. Por que você tá quieto? Quer dizer, tava mutada? Ah, meu Deus do céu, tá todo esse tempo mutado. todo esse tempo falando sozinho. Cadê, cadê, cadê, cadê ah, correndo lá. Deixei lá. Sai da gente? Ah, aí fez barulho. Olha os amigos dele lá. Tá lá longe. Boa, boa. Ei! Tocou, tocou, tocou! Caralho, mano. Segura nós. Que? Aê! Vai é... tomar, tomei, tomei. Toma. Socorro! Derrubei, derrubei. derrubei, um? Que que foi isso, mano? Quer ter mais? Okay. Consegue descer? Cai! Tem um escudo roxo lá dentro, mano. Aqui okay. do lado da porta. Mas tá cheio, tá cheio. Tem, tem, tem. Aqui ó, joguei. Acabou? Acabou dessa vez mesmo vai vir mais gente? Se lá, dá, mano. Ó, tem um, um drop aqui do lado, mano. Tem drop pra pedir já? Já pede drop aí. Falou uma trocação aí. Sei lá o que aconteceu ali, mano. Não vem três. Pega esse aí, drop aí que é a Masfit. Tem útil? Legal. Tem dois drop aqui, mano. Um é de player. Esse aqui é de, Esse daqui. Esse aqui. Ah não, tá dropado, tá dropado. Tem ninguém aqui perto, tá tem, tem ninguém aqui perto. Ninguém abriu mesmo. Ó, tem a Alp aqui, mano. Quero só a Masfit. UUUUUU uh! SELA HAHA Ai, que Que que veio aí, de meu... Mano, só merda, velho, caralho Tem quatro esquadrão, véio. tá aqui, tá aqui Eu vi, eu vi Tá na vida, tá na vida É, é, é, Tá merda Ah, cara da puta Não tenho nada pra atacar, velho Vai pra cima? Vou voltar então Utei, tá com fumaça, isso que eu queria Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê o Médico? Cadê o Médico? Cadê o Médico? Ah, não. Oh, tem outro! Cadê o Médico? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Tá aqui. Médico, Médico, Médico, Médico! Médico! Põe o shield, põe shield, Médico! Ah, mano... puxa Já era nós. Olha o outro correndo atrás de você aqui! Sobe ó sobe ó sobe ó Ah, não, já era... Ah, que essa aqui é... O carinha correu, querendo... Pra se matar. Cara. Não. Quando for pra dois, você vai. Não me diga. Quietinho, quietinho. É do seu time, quietinho. eles velho. Ah, viu você agora. Tem alguém que ficou pra trás, hein? Usa que bala essa arma aí. Vai pro telhado, mano. É high ground. Quietinho. Shhh, quietinho. Pô, será que são squad de um só? Tomara. Eu pode... Ah, eu derrubei lá uns dois, mano. Aí chegou o squad lá. Tenta olhar só. Tem que ver o outro, se é squad. Assim que morrer, você come. Porque só foi dois tipos de tiro, um no outro. É, só é... tem um, só são é solo, dois. É solo, é solo. Ó, não atira, tá verdade. Tira cá, tira cá. Vai trocar, você vai ficar com o resto. Calma, calma que vai demorar pra chegar hein? o gás de você. Espera. Aí, ó. Aí ó, o botão ficar com o resto, mano. Sobe, sobe, sobe! Ahhh! Ah, fica em cima só, fica em cima só! Yeah, ela. Ah, reala! ei caralho, subiu também! Ahhh, ah, filha ah. da...